Família, levanta a mão pra cima vai, e vem, mata ele, vai, vai, vai. vai, vai. vai, vai. Mata ele, e nessa fita nós aponta Porque cê tá ligado, eu vou pagar essas contas Porque cê pode crer nessa improvisação Porque hoje só derrota vem em prestação E olha só nessa improvisação Porque visão é foda e me presta atenção Se é que cê me entende, você não compreende Porque cê tá ligado, é fraca a sua mente E tá olhando pro chão é, nessa composição, cê pode ver, meu parceiro, cê não pode ir olhando lá no chão, é lá que cê vai ficar. E nessa fita, parceiro, eu vou completar. Porque cê tá ligado que ela é lá seu lugar. Acusações fortíssimas, hein, Kaique? Vai deixar? 30 segundos para Kaique, violentamente DJ aperta o play, deixa os meninos se matar. Mata ele, vai! Mata ele, mata ele e mata, mata ele. Vai. Olhando pro chão, isso é verdade Sabe que aqui você não tem qualidade Sabe o que eu tava vendo aqui? Na sinceridade, olhando pro chão Olhando pra sua humildade Então fica suave, você não vai pagar minhas contas Você sabe que agora na sua frente nós apronta Você não paga minhas contas Pode pá que eu faço free Parceiro, vou dizer que você não é MC Você pode ser o quizão, mas não é meu inimigo Danho aumentativo, deixa no diminutivo Aí parceiro, na moral Não tem batalha central com merece Não tem mundial eu meu freestyle, te mato sem suporte Isso daqui é só punchline Pode virar o beat, meu parceiro uh -huh. <risos> Respira e vai, respira e vai <risos> fala, vai morrer ou vai morrer Você não entendeu parceiro. então agora eu vou dizer Eles falaram, mata ele Pode crer, eu não vou matar o guizão Eu vou matar sua vontade de viver Então, você nem entendeu o que, que eu faço Isso aqui é flutolado, mano Te ensino passo a passo, então fica no seu compasso Você não entende, mano Enquanto eu tô improvisando, você fica escutando Você tá ligado, isso aqui é rima de verdade Mostrando pra você Que eu tenho qualidade Você não tem capacidade E não tem qualidade, então abaixe sua Vai, tá? Nossa. Não matou, não morreu, mas perdeu a vida, hein? Tem resposta do outro lado. 30 segundos para você recuperar a sua vida. Guizão, mata ele. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Parceiro Nessa fita é o momento, Palmeiras sem Mundial MC sem talento que é você Nessa fita eu proceder, cê tá ligado parça, nem vou te responder Vai, não dá nada, meu parceiro, é o caminho Não tem humildade, é que eu não faço carinho Cê pode crer parceiro, nessa fita não é falha Não é sem humildade, essa porra é batalha Tá ligado nessa fita, eu vou falar, meu parceiro Não me te abraça, vou atacar Cê tá ligado mesmo, nessa fita é exceção você pode crer parceiro, cê pega o improvisação eu causou meu ar E nessa vida nós continua Porque você tá ligado, está ali é de rua